No primeiro dia de Agrobrasília, nós postamos essa foto aí e uma usuária do nosso portal perguntou que produto foi utilizado neste tratamento de raiz de soja. Olha, é esse aqui respondendo a sua pergunta e o Gregory vai nos ajudar com mais detalhes. Que produto é esse? Então, esse é, é o Max TS, é um produto que a gente usa como tratamento de semente para várias culturas, como soja, milho feijão. Então, ele é um complexo de macro e micronutrientes, mais aminoácidos e extrato de algas marinhas. E para nossa amiga que se interessou, para os outros produtores, qual que é o benefício dele? É, nesse caso, usado para o enraizamento, tratamento de semente. Isso. Então, a gente usa ele no tratamento de semente para aumentar o tamanho de raiz, o volume, aumentar o vigor inicial das plântulas, né, para ela sair tudo no mesmo padrão e consequentemente dá um aumento de produtividade. Como que vocês estão percebendo o mercado desse tipo de produtos aqui no Centro-Oeste? Olha, aqui tá indo, desde que a gente começou com esse produto que lançou, tá indo muito bem, todo mundo tá elogiando e gostando do produto, né? Até tem os clientes aqui do, da Copa Def, que todo mundo está tendo uma boa aceitabilidade, todo mundo tá usando bem. Vocês trabalham com produtos para todos os tipos de culturas? Sim, todos os tipos de cultura. E vem tendo uma boa aceitação, como é que está o cenário? Tá bom, esse ano agora queremos aumentar, dobrar nossa nossas vendas. Perfeito, bom, respondida a dúvida então, e se você também tem uma dúvida, uma sugestão, escreva para a gente que nós vamos estar sempre respondendo.